5 dicas como controlar a ejaculação precoce. Última dica cura a ejaculação precoce e vamos direto ao ponto. Ouça dicas com atenção e busque ter controle. Se a ejaculação precoce continuar, você pode ter problemas em outras áreas. Vamos lá, primeira dica, masturbação, a famosa punheta. Sim, ela é aliada de quem quer acabar com a ejaculação precoce. Na masturbação você conhece mais o seu corpo e acaba adquirindo mais segurança. Além disso, vai aprender a encontrar o momento da ejaculação e a controlá-lo. Quando você aprender a identificar as sensações que sente antes de ejacular, ficará mais fácil controlar. Segunda dica. Essa funciona, mas acho ruim e desconfortável, e ainda incomoda a mulher em alguns momentos. É você parar de penetrar por um tempo. Isso mesmo. É parar a penetração quando sentir que vai ejacular. Espere um pouco a vontade e passar para depois penetrar novamente. Indo aos poucos é possível garantir a satisfação da parceira e evitar a ejaculação precoce. Mas neste caso tomará que sua parceira seja tolerante. Porque algumas mulheres ficam chateadas. Mas isso vai depender da maturidade da mulher que estiver ao seu lado. Terceira dica. Relaxa. Tranquilize sua mente. A ansiedade é inimiga de uma boa relação sexual, por isso, tente relaxar. Respire fundo várias vezes para ajudar a diminuir a tensão antes da relação. Tente se manter calmo, para evitar que a ejaculação ocorra antes do desejável. Quarta dica. Essa é muito importante. A posição sexual. Algumas posições se tornam mais indicadas para quem tem ejaculação precoce. Uma das mais usadas por quem tem dificuldade de controlar a ejaculação é quando a mulher fica por cima do homem, mas como nem todos os casais são iguais, é importante que vocês descubram qual posição é melhor juntos. Quinta dica, exercitar o músculo pélvico. Eles que atuam na liberação do sêmen, por isso, é importante que você saiba controlá-los. Fazer exercícios de contração dessa musculatura é uma das maneiras de aprender a controlar a ejaculação. Por isso, faça diariamente três sessões de 20 contrações. Depois contraia os músculos por 5 segundos e solte-os. Aos poucos vai fortalecendo a musculatura, aprendendo a controlá-la e se sentindo mais seguro para a relação, diminuindo a possibilidade de ejaculação precoce. Essas dicas são topes e altamente eficazes. Mas é preciso persistir se quiser resultados realmente satisfatórios no controle da ejaculação. Sexta lugar, dou uma sugestão. Não para controlar a ejaculação precoce, mas para curar de uma vez por todas. É um método caseiro. Foi isso que destruiu a ejaculação precoce do meu marido. E isso ocorreu em poucos dias, de forma totalmente natural. Digo a você, é apenas isso que o seu corpo precisa para eliminar definitivamente a ejaculação precoce da sua vida. Uma fórmula caseira natural, muito simples e eficaz. Você nunca mais vai passar vergonha na cama. Acessar o vídeo explicativo agora clicando no link abaixo. Abraço, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo.